E aí beleza, aqui quem fala é o Muca trazendo para você o terceiro episódio da nossa série de Forza Horizon 2 Eu deixei fixado nos comentários o carro aí pra galera votar que eu iria comprar agora E quem venceu foi o Renault Clio V6 Eu já tô aqui na feira de carros, já tô com ele aqui, ele custa 17 mil, beleza, vamos pegar ele Eu acho que eu vou deixar a cor azul mesmo, viu cara, essa cor aqui é bonita, esse prata, né Acho que eu vou pegar o azul mesmo Beleza, deixa eu ir ali pra gente dar um, uma tunada no nosso carro antes da gente pegar a estrada, né? Nossa, o bichinho é massa, mano. Horizon 5 não tem, né? O 4 eu acho que tem. Vamos lá, vamos tunar ele aqui rapidão. Cara, chega mais. Como posso ajudar? Beleza, vamos fazer a configuração no nosso carro Agora eu vou te mostrar as peças que eu vou colocar aqui O motor eu vou deixar original, tá? Eu vou colocar a transmissão AWD, porque a gente vai aproveitar Esse carro no rally também O turbo aqui eu vou colocar esse turbo Aqui na aerodinâmica, cara, o para-choque dianteiro Eu vou manter do jeito que tá, pra ficar A logo ali da Renault, o aerofólio Eu não vou colocar o aerofólio do Foz, a gente pode até Talvez colocar esse aqui Vamos ver se dá pra colocar ele Vou colocar o para-choque, esse modelo aqui Que é mais esportivo, tem a saia Lateral, vou colocar também. Pneus e aros composto de pneu. Eu vou colocar. Vou colocar o pneu de rali, né? Vai que a gente pega uma corrida de rali agora. Eu vou aumentar aqui o primeiro estágio dessa largura de pneu dianteiro. O pneu traseiro eu vou colocar no máximo. Estilo de aro, tem um aqui que eu acho bonito pra caramba. Eu acho que vai ficar legal esse da BBS aqui. Como a gente tá utilizando o carro pra gameplay, né? Então vamos deixar a estética dele bonita. Vou aumentar aqui o tamanho do aro dianteiro e traseiro. Conjunto de transmissão, vou. Vou colocar a embreagem Transmissão Tem essa transmissão aqui de corrida Vou colocar aqui o diferencial de corrida Plataforma e controle Olha o tamanho desse freio aqui, cara Olha ali na roda traseira a diferença, mano É muito grande, velho Vou colocar ele Vou deixar o carro rebaixado, né? Barras estabilizadoras, muito importante Tomara que essa aderência aqui dê pra gente segurar ele de boa, né? Vou colocar na traseira também Redução de peso Deixa eu ver hum, Redução de corrida Tá na classe A, eu acho que classe A é o limite bom pra esse carro Vou colocar sistema de combustível Escapamento de rua Pistões Turbão no máximo, beleza Nosso carro tá classe A, eu acho que deixa ele na classe A com 7,3 de manobra, tá ótimo Olha só a gente que tá o Clio, velho Ele tá muito louco, né, mano? Cara, olha o tanto que o Clio ficou massa, velho. A galera escolheu um bom carro, hein. Tem muito carro legal, né, pessoal, também que isso é que eu pegasse o 300Z também. Mas esse carro aqui, nossa, essa roda ficou louca, hein. O bom é que a gente não vai levar o carro para online, então dá para a gente fazer um monte de customização aqui na parte estética, né. Não vou mexer no motor do carro, vou deixar o motor original também, que eu vi que o pessoal prefere o original. Vamos manter o carro com a estética bacana. Agora vamos ver se toda essa customização valeu a pena, né? Vamos ver se a gente consegue pegar a estrada aqui com ele. Olha o barulhinho de turbo, mano. Top. Bora aqui. Ah, não tem aqui, ó. Super Hot Hatch. Fechou, mano. Beleza, vamos lá. Pessoal, uma nova estação acabou de ser adicionada às pré-definições de rádio do Horizon. Ok, a primeira parada do pegar a estrada é em Montelino Não é um passeio muito longo, mas temos estradas fantásticas para escolher daqui até lá Estamos todos prontos? Beleza, vamos lá, vamos lá Tomara que eu não tome a porrada, ixi Ainda bem que eu coloquei um pneuzão de rali aqui, tá? Ainda bem que eu coloquei aquele pneu de rali A manobra do carro tá boa, engraçado, a GL aqui é bem baixa, hein? Será que eu pego aquele mato ali, velho? Deu vontade, hein? Opa, opa, opa. Eu tô usando o de simulação. E aqui é bem... Forza Motorsport 5, ele é, ele é um jogo muito bom. Já trouxe uma gameplay dele aí. Depois eu vou ver se eu trago de novo. Tem uma... Tem uma física excelente e o excessamento de simulação. Você sente muito. Cara, é impressionante a... a... Quando você tá andando ali na terra, aí de repente você entra aqui no asfalto. Lá na, na terra você sente o carro pesado. Aí quando você pega o asfalto aqui, o carro fica... parece estar tá flutuando. Esse carro aqui, a sensação de estabilidade dele é muito boa, né? Porque é um carro bem largo, né? Topzera demais esse carrinho aqui. Nove km até lá. Olha, acho que... Ficou ali atrás, ele apareceu uma, um desconto de viagem rápida, hein? Tem que tomar cuidado com o poste aqui e árvore, né? O poste aqui é bem. Se bater, já era. Cara, tô doido pra ir pra série do Horizon 3, hein? Tô muito feliz que a galera tá curtindo, tá mandando um salve nos comentários, deixando like. Olha, outro Renault aqui na minha frente. Ainda bem que deu bom pra pegar esse carro. Mano, tem um carro aqui, um Chevrolet, que eu acho que não tem nos outros Forza, e ele parece o, o novo Onix, cara. Depois vou ver se eu. Vamos, vamos ver depois aí qual categoria a gente pode fazer depois de corridas. Eu acho que é Super Salon, não sei, Super Sedan, uma coisa assim a categoria dele. Vamos ver, né? Vamos ver. Cara, e o tanto que é de boa jogar sem freio ABS aqui... Tanto que é de boa, velho. Acho que é porque eu tô usando um freio de corrida, né? E freio de corrida demora para esquentar aí, dá para você ter um controle melhor do freio do carro. O Forza Horizon 5 tem uma ideia massa, né? Lá em questão do freio, né? O freio esquenta, ele trava, né? Então, quando o freio é um freio de corrida bom, aí dá para você é, ter um controle melhor do freio do carro. Mas... Como ninguém vai, principalmente no competitivo, ninguém vai querer colocar um freio que aumenta o nível do carro No lugar de colocar um, uma peça de motor, né, que não aumenta tanto e você ganha mais velocidade Então a ideia dele foi boa, só que não funciona Essa parte aqui tá me lembrando Horizon 3, hein Essa parte aqui me lembrou Horizon 3 Gostei, gostei Lá a chuva também é bonita, né Tô doido pra chegar lá, mano. Quando eu chegar lá no Horizon 3, eu já quero estar tá com a minha... Com o computador novo, com a 3070, pra gente aproveitar o máximo de gráfico do... Do Forza Horizon 3. eu pretendo ainda comprar um Xbox Series X pra gente testar o Forza Horizon 1. Nossa, olha, olha essa... Esse, esse gráfico, hein, cara. Mano, e olha que esse jogo nem é, nem é otimizado para nova geração, né, velho? Cara, é, é uma coisa assim que ninguém no mundo inteiro entende porque que os caras removeram esse jogo aqui da loja. Ninguém entende. Cara, vontade de cortar um caminho, mas... olha, eu... Fui obrigado a cortar, né? Tomara que não tenha uma parede ali. Olha uma placa ali. Ah, eu quero placa de viagem rápida. Aquela ali é... Não, não é. Mano, será que dá pra mim entrar aqui, velho? Se não tiver como, eu tô ferrado, hein? Ah, imaginei. Não tem como. Acho que tem como entrar por aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem. Não adiantou nada cortar caminho, velho. Eu, eu não consigo. Do super Hot Hatch. Esse aqui tá chamando bastante atenção. Os europeus adoram eventos com hatch, sabia? Ok, cara, escolhe uma corrida pra começar o campeonato. Ah, Beleza, a gente tem uma corrida aqui. Vamos fazer essas corridas mais fora de estrada primeiro, depois a gente pega as próximas, né? Vamos lá, vamos nessa aqui. Ei, seu desempenho tá sendo muito bom até agora. Na verdade, você me impressionou tanto que eu tenho um trabalhinho pra você, se tiver interessado. A equipe de Relações Públicas precisa de uma foto de cada carro no festival. Posso te pagar mil por cada carro diferente que você fotografar. E te darei um bônus por, digamos, cada 35 carros? Que tal? Tire uma foto do seu carro agora pra começar. É isso aí. Bela foto, dinheiro fácil, né? Mano, esse layout aqui é do Horizon 5. Ou seja, o Horizon 5 pegou o layout do Horizon 2, né? Caraca, velho. Você subiu de nível. Beleza, vamos lá. Mano, e o tanto que a roda brilha aqui nesse... É, esse cromado desse jogo aqui é muito louco, velho. as cores aqui são excelentes Vamos lá no evento lá Aqui dá pra gente ir de boa sem precisar cortar, no evento tá bem ali Que jogo lindo, que jogo lindo, muito top Tô muito feliz que a galera tá, tá gostando, né? Eu quero ir logo pro Horizon 3, depois Horizon 4, aí a gente vai chegar no 5 também, hein? Essa próxima corrida é um evento misto, cuidado nos trechos off-road, podem ser um pouco escorregadios, então não deixe de manter sua traseira sob controle, certo? Cara, eu deixei a configuração aqui de pressão de pneu bem baixa, escala de marcha eu vou deixar do jeito que tá aqui, eu não sei como é que o carro tá andando, né? Então a gente vai ver e vai decidir, alinhamento, barra estabilizadora aqui, deixei nessa configuração. As molas, né? eu deixei o carro socado no chão Apesar que a gente vai andar na corrida de fora de estrada né? A aerodinâmica não dá para mexer Freio deixei nessa configuração Talvez eu, eu vou testar aqui Aumentar mais a pressão de freio Para ver se é igual o Forza Horizon 4 o Diferencial deixei bem quase padrão primeira marcha eu acho que dá para aumentar um pouco, né, a aceleração dela. Mas tá de boa, tá controlado. Olha a, cor, olha a cor desse carro, velho, desse Ford aí do lado. Bonito, hein? Muito top. Tem uma Mercedes aqui. Eu tenho um, um, o Forza Horizon 2 Mídia Física, que tem a edição... É, a edição de compra antecipada Eu acho que tem uma pedra aqui Eu lembro, eu lembro daquela curva ali Não quis arriscar nela não Três voltinhas aqui, corrida de circuito, vamos lá Bora Tentar buscar o primeirão lá Gostei desse circuito aqui hein? Parece que já tá quase anoitecendo eu, eu gosto mais de corrida de dia e na chuva a noite eu não gosto muito não, mas a noite aqui até que é bonito, né? Eu gostei dessa pista aqui, gostei. Apesar de ser uma pista mista, né? Ainda bem que eu coloquei pneu de rally. Eu acho que o Forza Horizon 2 é full pneu de rally, né? A maioria é... Eu coloquei o pneu de rally nesse carro aqui. A diferença de... De aderência não foi grande, não. E eu tô vendo que a aderência dos carros classe A é um de GL de cada lado. É 1,0 a 97 km por hora E 1,0 a 193 Porque eu tô sentindo que o carro tá de boa Eu percebi ali que o freio deu uma travada, né? Vou botar tá de lado nesse golfe aqui tô com medo de entrar nesse mato ali E acabar é perdendo, perdendo tempo Esse golfe não tá rápido, hein? Aquele golfe ele é muito bom a WDzão Bora lá, última volta Tem como cortar aqui, ó Ganhar um pouquinho mais de velocidade. O carro tá grudado. Impressionante. Grudado, grudado. Muito bom, muito bom. Esse carro aqui é classe A, né, velho? Esse carro aqui é classe A. O Forza é, eu vejo que. Eu, eu fazia assim, né? Quando eu manjava muito do jogo. Eu enchia de peça. Colocava um Fusquinha, por exemplo, na classe S2. E.. A gente faz isso às vezes para zoar, né? para testar a velocidade máxima, mas quando o assunto é levar o carro para corrida Você tem que levar em consideração se a plataforma do carro Ela consegue é, segurar isso tudo, né? A plataforma, o pneu Ah, eu não quero colocar aerofólio do é que fica feio Então é interessante levar esse carro aqui nem pra classe S1, né? O carro desse aqui na classe S1 ia ficar bem difícil Ia estar tá batendo na parede aqui toda hora só tem que levar em consideração essas coisas. Bom trabalho, outra vitória, mais 20 pontos. Eu não sei se eu já te contei, mas você pode mudar de carro no meio do campeonato, desde que você mude para outro carro elegível para esse campeonato. <risos> Vou manter o mesmo carro, porque eu não tenho dinheiro pra comprar outro. Tem outra corridinha aqui fora de estrada. Opa, essa aqui é um sprint, hein? E deixa eu ver, ela acha... Ah, ela não vai passar no mato, não. Aparentemente, não. Vamos lá. Ah, eu acho que eu vou aumentar mais a aceleração da primeira. O carro tá com 290 de final. Pra classear eu acho que tá bom. Tá bom, deixa eu mexer, aumentar a escala de marcha das outras aqui. Tá com 290, né? 290,7. Menina, esse jogo aqui pra um Xbox One 2014, você tá é doido. Você tá é doido Qual era o Need for Speed que tinha em 2014 Para competir com esse game aqui? Meu Deus do céu Deixei todo mundo passar ali na reduzida maluca Acho que eu vou diminuir um pouco a barra estabilizadora dianteira A gente vai andando e, e sentindo o carro Eu nem olhei como é que tá arrancada Nossa, olha ali o, o para-choque daquele carro ali saiu Ué, que o para-choque cai também? Olha lá o para-choque dele. Interessante, hein? Sabia não, sabia não. Esse áudio preto tá bonito. Mano, o contraste aqui é, é sensacional, tá? É muito bonito. O contraste que dá pra você ver os carros assim, limpo, né? Nossa, é... que isso, velho? Impressionante, impressionante. Parece que os jogos da geração atual, né? Eles... O gráfico não evoluiu tanto assim não, né? Se você olhar um jogo igual esse aqui... Olha a roda. O cara tá socado no chão. Gostei dessa pista aqui. Ih, tem uma parte mista aqui, ó. Segura, segura. Mas vamos lá. Acho que eu vou diminuir mais a barra estabilizadora dianteira. Aumentar mais a traseira, porque o... Eu... O carro tá... Tá de boa, nossa. Travou o pneu. Travou o pneu ali. Olha, eu tenho... Ah, esse aqui é o, o... Esse design desse carro aí, ó. É do edição quando você compra o jogo antecipado. Vinha aquele carro ali. Ah, velho, é mista mesmo. Corrida mista. Até que o Will Spin aqui é generoso, né? Olha, temos mais duas corridas aqui Temos essa corrida Que vai levar a gente até essa Então vamos pra essa corrida aqui Que aí a gente já pega a outra subindo, né? Eu vou aumentar mais a barra estabilizadora traseira, diminuir um pouco a dianteira, diminuir um pouco a pressão do freio, que eu percebi que o carro está travando o pneu. Esse carro é esperto nas curvas, viu? Tá muito boa essa configuração aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos ver se Opa, tem uma talha aqui A cor desse Ford aí tá muito bonito, velho Muito, muito louco As cores metálicas desse jogo aqui Elas são bem caprichadas, viu? Eu acho que o Horizon 3 é assim também Eu acho que ele é assim também Cara, deveria ter um abaixo assinado para pedir pros desenvolvedores é, Tipo assim, dar uma, dar uma mexida nesse jogo aqui E colocar ele de novo, né? eu vou ver como é que faz isso aí mas eu acho que eles não, não deve eles estão fazendo aquele fable né fable e eles eu oh, acho que tem um atalho aqui será que tem um atalho subindo esse negócio aqui acho que não eles estão fazendo aquele fable né acho que é assim que fala e eles já estão desenvolvendo aí deve estar com certeza estão trabalhando no novo Forza horizon né não a equipe toda, mas uma, uma parcela da equipe deve estar tá trabalhando. E é uma pena, velho. Esse jogo aqui, o, o, o modo online dele ainda está desativado. Ele estava ativado por um tempo aí. Não sei o que, que os desenvolvedores estão fazendo, velho. Que eles estão mexendo no modo online dos games. Tá muito tá muito flexível essa, esse carro aqui. tá está socado no chão e eu estou achando que a, a suspensão dele está muito mole eu deixei flexível a suspensão por causa do das corridas de rali né aqui tem muita corrida fora de estado então acho que uma suspensão flexível sempre utilizar pneu de rali eu acho que ajuda muito pilotagem, cara. E outra vitória também. Bom trabalho. Beleza, agora tem essa corrida aqui, né, pra gente vencer esse campeonato e pegar mais um. Tem um cara ali... Aquele ícone ali, eu fiquei sabendo, se eu ganhar a corrida daquele cara ali, eu ganho 100 mil. 100 mil é uma grana boa, né? Só que a gente vai fazer o jogo certinho. De boa, a gente tá começando aqui por baixo, né? A gente vai evoluindo aos poucos, tá? vamos Vou ver se eu faço mais uma votação para deixar aí nos comentários, beleza? Foi longe Mais uma vitória Será o suficiente Beleza Vamos lá Vamos lá Opa Isso, Quebrou o, o... Quebrou a lanterna Do meu carro Tem que passar lá Na lanternagem Corrida na chuva aí Que a galera Curte muito meu Deus que ela saída de traseira ali foi engraçado demais cara é, é quando você muda de, de é, a superfície muda né o carro fica totalmente diferente o carro tava você dirigia ele de um jeito agora ele tá de outro por causa da, da chuva né muito top isso eu vi que o pessoal tava elogiando muito o efeito de chuva aqui no jogo né muito bonito mesmo realmente O reflexo no chão não é exagerado, né? A gente vê aqueles mods do, do Need for Speed e tal, que a galera traz, mano. Mano, eu acho que os caras exageram demais no reflexo no chão, cara. Fica parecendo que o chão é um espelho, né? N não parece é, algo orgânico, né? Não parece que, é, que aquilo ali é asfalto. Parece que você tá andando em cima de um, de um espelho. Eu, quando eu for fazer a série do Need for Speed Most Wanted, eu não quero... O máximo que eu quero utilizar é um gráfico que deixa um pouco... Uma... Um mod, né? Que deixa um pouco mais limpo. Agora, deixar aqueles reflexos, aquele monte de coisa assim, eu não quero não. Acho que fica muito forte. Fica muita, muita informação, né? Fica parecendo os Need for Speeds atuais, né? Que quer chamar muita atenção, com muito efeito. E olha a simplicidade que tem aqui. Pra que é um gráfico, os efeitos igual tem aqui? Pra que mais do que isso? Pra que asinha aqui, fumacinha, esses efeitos? A gente. Eu pelo menos eu não quero isso. Eu prefiro isso aqui. ó. Uau, essa foi intensa, muito bom. É isso aí! Continue ganhando esses campeonatos! Beleza, falta 11 campeonatos para a gente terminar. Certo, é isso para esse campeonato. Reagrupem-se no centro de Montelino quando estiverem prontos e partiremos para a próxima etapa desse pegar a estrada. Acho engraçado que aqui você tem que segurar a embreagem, igual é no Horizon 1, né? Você segura a embreagem Ué, achei que o cara tinha batido ali Você segura a embreagem Acelera Aí o carro começa a sair É a mesma coisa da vida real né? Então a teoria faz sentido Faz sentido Eu quero achar as placas de De viagem rápida, mano Só tem placa de XP Eu achei que eu tinha A, a... a... Como é caça ao tesouro o mapa do tesouro do jogo, eu achei que eu tinha, velho. Mano, ele tá pedindo pra eu escolher a categoria, e eu vou escolher o segundo carro que foi mais votado lá nos comentários. Então eu vou escolher o Sport Cars. Isso foi mesmo do outro mundo. O público ficou alucinado durante essa última corrida. Agora, para o próximo estágio do pegar estrada, vamos partir para Saint-Martin. E lembrem-se, não se trata de correr. É estrada aberta. Curtam o passeio. Beleza, vamos ser em configuração de tunagem mesmo. Pelo menos o nosso carro é um classe A. E tomara que Samartan... Parece nome de concessionária. Tomara que seja... Nossa, velho. Olha esse amarelo. Tomara que seja um lugar que... Que dê pra gente andar com esse carro aqui de boa, né? Tomara. Mano, que coisa linda, cara. Olha isso. Esse amarelo. As cores aqui, elas são acho que cada Forza tem um tem algo assim para entregar né de diferencial olha só esse game aqui eu sempre tenho que falar isso que sempre aparece jogadores novos aí no canal ele eu já tinha ele há muito tempo tá desde o lançamento eu sou fã de jogos de corrida então forza horizon 1 forza horizon 2 né eu comprei o xbox por causa do Forza. Todos eles eu tenho as versões de, de Xbox 360, Horizon 1, Horizon 2 também, 360 e Xbox One. Então, é, eu tenho esse jogo aqui desde o lançamento dele. E eu também ganhei a versão da Live Gold, né? Assinatura. E hoje, para você encontrar, você encontra mídia física né? no Mercado Livre, na Shopee, esses lugares aí. Você encontra a mídia física. E a mídia digital, eu acho que você só... Mano, eu acho que pra cá é mais rápido, né? Não força. Vai, vai inventando moda, hein, cara. Vou meter o look. É melhor Será que é melhor eu passar por aqui ou não? Acho que não, né? Vamos ver se aparece alguma é, algum atalho por aqui, né? Eu tô nem... Vou meter o look aqui. Aí, tipo assim, a mídia digital, eu acho que você teria que que comprar uma uma conta compartilhada tá mano eu tô preocupado eu tô preocupado porque o jogo tá mandando eu voltar o jogo tá mandando eu voltar e eu acho que eu tô indo lá para nissima cena né Será que tem como eu cortar por aqui nossa cara que viagem Ah, não tem como aqui ó <risos> Tem como eu passar por aqui, ó. Beleza, vamos lá. Nossa, eu fiquei preocupado, mano. Cheguei, que eu comecei a suar aqui, meu Deus. Eu tô indo pro lugar errado. Acho que eu... Ah, não. Eu acho que eu... eu economizei. Eu acho que eu peguei um atalho, hein. Acho que eu peguei um atalho. Cara, que bonito. Hein? Aquela porrada que eu dei estragou tudo o carro, né. Olha só, eu tô deixando aqui no modo. É, acho que é o dano, né? O dano cosmético. Aí fica ele, ele dá uma machucada boa, tá? Então deixa aí nos comentários se você acha que eu devo tirar esses danos visuais do carro ou eu devo manter. Ó os edição Forza ali, ó. A Sommart Edson Force, esses carros aí é, eles são muito bons. Aqui não tem carro Pay to win, né? Os Edson Forza aí, eles são ótimos. Mano, eu quero comprar essa Mercedes aí. Hein? é a Mercedes McLaren né? uma coisa assim a parceria da Mercedes e é a McLaren para desenvolver aquele carro lá acho que eu vou comprar Vamos ver. depois vou colocar mais um carro na votação aí um carro acessível né eu vou lá na, na na concessionária e filtro por carros acessíveis aí eles vão ver um carro que eu não que o meu dinheiro dá, é, consegue comprar né não quero... Que nem esse carro aqui é 30 mil. Nossa, velho. Travou o freio aqui. Travou o freio. O pessoal, não tem paciência. Ah, não dá pra quebrar isso aqui, né? Tô acostumado com o Forza Horizon... <risos> Forza Horizon 4, Forza Horizon 3. Dá pra quebrar aquilo ali, né? Ah, depois eu lembrei que era o Horizon 2. Eu, opa, agora ferrou. Olha a BM, M5, né? Eu não sabia que tinha a M5 edição Forza, não. Mas eu não sabia, não. Ah, a gente tá chegando, faltando 3 minutos, então vou ganhar 9.500. Beleza. Acho que eu ia bater ali, né? E esse aqui? Ok, esse é o campeonato esportes, car. É um grande grupo com muita variedade que sempre gera corridas empolgantes. E com você aqui, não espero que a tendência vá mudar. Escolha uma corrida pra iniciar o campeonato. Eu gosto de começar lá no fundão, não sei porquê. Vou começar com essa corrida de cross aqui. Ei, cara. Se você tiver afim de uma mudança, pode passar no centro, mudar de carro, que eu inscrevo você no campeonato novo. Ei, não precisa ter vergonha. Chega mais e vamos dar um jeito nele. Beleza, vamos tornar o nosso carro aqui, vamos começar pela conversão, vou colocar o AWD, tem um turbo aqui que eu vou colocar esse aqui, kit de carroceria, a gente tem um kit danismo aqui, tá? vou colocar esse para-choque aqui, esse é aerofólio danismo, esse aqui é mais bonito, tem um para-choque traseiro aqui, vou colocar esse, ficou bonitão, tem saia lateral também, vou colocar... Pneus e aros compostos de pneu, vou colocar o de rally, né, vai que a gente pega, a gente vai pegar na corrida de cross, né, vou colocar o pneu, o primeiro estágio do, pin... do pneu aqui, o máximo do traseiro, estilo de aro, acho que aqui na segunda opção tem um estilo aqui que eu gosto muito, cara, esse aqui, ó, vou colocar, como a gente vai aproveitar na gameplay, né, vou botar a rodeira aqui no máximo, velho, ficou louco, hein conjunto de transmissão, vou colocar essa transmissão aqui, vou colocar o diferencial Plataforma e controle, vou colocar o freio, né? Que fica bonito pra caramba, só que é, é quase uma coisa que não precisa, né? Vou colocar aqui suspensão de corrida, barras estabilizadoras, né? Eu quero deixar esse carro na A, mano. Eu acho que ele anda bem na S1 também, mas eu acho que eu não vou ter dinheiro suficiente pra colocar ele na S1, tá? Vou colocar essa redução aqui. Vou colocar aqui no motor esse sistema de combustível aqui esportivo. E o escapamento aqui de corrida... Olha, deu até pra colocar uma embreagem, hein? Vou colocar ela, beleza. Olha só como é que ele ficou, mano. Olha esse cromado, é, é esquisito, né, velho? Vamos lá pro evento, são dois quilômetros até lá, né? Vamos lá. Nossa, escutei um barulho de vovonzela aqui no, no jogo, velho. Achei que era aqui no quintal de casa. configuração, né? Vou deixar aqui pressão de pneu baixa, vou mexer ainda não aqui nas marchas, vou deixar esse alinhamento que tá aqui, barra estabilizadora nessa config, molas o carro bem baixo, né? Eu deixei as molas um pouco mais rígida, né? Para a gente ver como é que o carro se comporta, freio, diferencial padrão também. Já vi você viu que a primeira marcha o carro começou bem lento. Dá pra aumentar a aceleração dessa primeira marcha aí, hein? Ele precisa de mais aceleração na primeira. Vou mexer nisso. Corrida de cross, né? Aquela loucura. Vamos lá, mano, que lindo, hein? Esse é amarelão, cara. Eita. Nossa, velho, esse aqui é um campo de golfe. Mano, que ideia, cara! Que ideia é essa? Os caras doem demais, velho. Oh, quando o Forza inventa uma moda, né? Eles... Nossa, eles Quando eles inventam uma moda, mano. Pelo amor de Deus. Você tá vendo isso aqui, né? Quando o Forza 5... Cinco... que ah, foi o Forza 6, né? Que é... foi introduzida a corrida na chuva. Meu irmão, toda corrida era chuva. Eu acho que o, o, a capa do Forza 6 e do Forza 7 A capa do jogo não deveria ser a foto daqueles carros, não Deveria ter a foto da Arca de Noé Eu sempre falo isso pra galera Mano, que corrida é essa, velho? Não sei, não sei como é que eu peguei aquele cheque ali, não, mas peguei Ah, é, eu quero, eu quero ver como é que eu vou chegar no pessoal ali Com esse, com esse carro aqui pulando igual um canguru Ixi, já tá quase no final já, tem que chegar lá A galera capotando ali, velho Nossa Ó, oh, tem um cara lá longe ainda Será que dá pra buscar ele? É... Vou meter o um louco aqui, velho Vou perder o cheque. É, é... Isso aqui é loucura, viu, velho Isso aqui que o pessoal inventou é, é... Foi isso aqui que me... que me deixou bravo com o game, tá? Foi isso aqui que fez eu ficar bravo. Eu falei, mano, não é possível, não tô vendo isso aqui não. Eu fiquei bravo com Horizon 3 por causa disso também. Ok, vamos marcar essa como outra vitória. Bom trabalho, cara. Você viu, né? O jeito que foi aquela loucura ali. Vou tomar porrada agora. Deixa eu ver se tem mais uma corrida fora de estrada aqui. Ainda bem que só teve... Ah, essa aqui eu acho que é fora. Ah, não não, não não. Vamos fazer essa aqui e essa aqui, que a gente fica dentro do mapa, né? Depois a gente faz essa aqui que vai lá pra fora. Vamos pegar essa aqui agora? Ei, não sei se você já ouviu falar, mas tem os boatos sobre um clássico abandonado perto de Montelino. Veja o seu mapa. Nossa, Montelino tá lá do outro lado, velho. Ser... Ah, essa corrida aqui a gente vai ter Montelino, né? Próximo. Aí quando a gente fazer, ela a gente estiver se estiver pro... muito próximo, né, a gente vai lá e procura esse carro. Aí. Olha esse gráfico. Eu aumentei a aceleração aqui da, das marchas, né? Porque a arrancada foi ruim. Barra estabilizadora eu diminuí mais. A mola aqui eu baixei um pouquinho, deixei mais flexível depois da corrida de cross. Ainda tá com uma, uma aceleração, ainda não tá do jeito que eu quero. Eu quero um pouco mais de aceleração, depois eu vou aumentar mais vamos lá, quando a gente chegar lá na, sei lá, no campeonato número 6, 7, talvez, a gente já começa a evoluir para uns carros mais é, interessantes, né, uns carros que a gente já pode começar a jogar na S1, mas, velho, vocês viram aquela corrida de cross lá, né, pelo amor de Deus. É muita doideira, velho. E tipo assim, toda vez que o Forza ele traz algo novo, ele deixa aquilo intenso, né? Aí você viu o jeito que é as corridas... Mano, olha o efeito de, da, da chuva, cara. Que top. Ixi, o freio, freio, freio. Boa. Consegui frear. O spray, né? O efeito do spray é muito massa. Cara, e tipo assim, eu tô jogando na... Eu tô jogando Série S, só que, assim, é... A plataforma do jogo mesmo aqui é do Xbox One. Então, velho, esse jogo aqui no Xbox One... Caraca, hein? Só que aqui a gente tem aquela vantagem, né? Que não tem limitação nenhuma de hardware. Então, a... a... Era essa pista aqui que eu tava querendo correr nela. Porque ela é muito.. Ela é muito estreita. E qualquer vacilo já viu, né? Então o jogo roda lisinho, cara. É tipo você jogar numa placa de vídeo top zona aí, um Need for Speed aí, um Osso Hunter. Porra, roda lisinho. Muito bom. Lembrando, se você está gostando da série, não esqueça de deixar aquele like, aquele salve nos comentários também. O carro escorrega demais na chuva, mas tá de boa, tá de boa, tô curtindo. Excelente direção outra grande vitória. Eu vou fazer... Não, é essa corrida de circuito e depois a gente vai fazer a outra pra gente ir atrás do carro abandonado, né? Vamos lá. Tá caindo o d'água. Esse lugar aqui chove pra caramba, hein? aumentei um pouco mais a aceleração, vamos ver no que que dá eu vi que ele tá saindo de traseira né, depois que eu aumentei a barra estabilizadora traseira eu aumentei muito pô, eu lembro dessa pista aqui, cara ela é muito louca, corrida de circuito da hora essa aqui, ó Agora o bichão tá, tá com aceleração boa Tá saindo de traseira um pouco, hein Tô controlando aqui Vou ter que mexer nisso depois Cara, eu vou ver a categoria desse Porsche aí Pra gente pegar ele também, né Esse aí é da hora Vamos ver o preço, né Não pode ser carro muito caro não Porque senão a gente já vai pra uma categoria muito superior, né eu tô pensando em pegar o, o, o Onyx. Tô pensando em pegar o Onix aqui. Que no caso aqui no jogo é o.. Chevrolet Super Sport. Nossa, o checkpoint aqui é.. Olha o tamanho do checkpoint, mano. Caraca, é grande, hein? O cara que perdeu o checkpoint nessa pista aqui, pelo amor de Deus. Pode desistir do jogo. O freio aqui é só encostar o dedo, hein? Senão, meu Deus. Trava mesmo, se travar vai reto falta a gente vai fechar com 10 né faltando 10 campeonatos acho que dois campeonatos tá ótimo né a cada episódio Acho que nesse jogo aqui, talvez é porque é um jogo novo, né? Quando você pega um jogo novo assim, você fica... Mas eu acho que dá para você prestigiar mais o carro, né? O... A iluminação, o gráfico, as cores vivas que tem aqui. Acho que dá para curtir mais. Quando a gente pega um, um jogo que tem um gráfico diferente, né? Ah, ele é o melhor, não sei o que. Não, acho que é... todos eles são ótimos, né? Acho que é porque quando a gente pega um jogo diferente A gente é, Fica admirando né, a, a diferença de um pro outro Muito, muito bacana velho. Então, tô torcendo pro novo Need for Speed Ser um jogo bom pra gente aproveitar ele também Tirar aqueles efeitos lá Que a EA Empurrou aqueles efeitos lá Achando que a galera ia achar legal e comprar Mas eu vi que a maioria não gostou A maioria do pessoal não gostou Aqueles do, da do pneu rodando, aquelas fumaças lá. E... Acho que a galera não gostou não. Se fosse um jogo full cartunesco, né, um jogo com a, a imagem totalmente em formato de anime, estilo aquele anime, é, como é que é? é... inicial D, né? Se fosse uma pegada daquela ali, aí sim. Agora misturar, não gostei tanto não. cara. Beleza, nós temos aqui, esse aqui é o último evento, né, que vai levar a gente lá pro o carro abandonado. Aí, opa, rolou uma porrada ali. Aí depois vamos ver se rola mais uma votação de próximo carro. Ok, cara. Concentre-se. Tá indo muito bem. Vença essa próxima e o campeonato será seu. Eu tenho que pegar um carro aí que dê pra gente, pelo menos, é, arriscar colocar na S1. Acho que um... esse Jaguar aqui dá. Eu queria um carro que dá pra gente colocar na S1 sem precisar... É, mexer muito na esse carro que eu acho que dá para colocar na, na classe assim, né? deve ficar um pouquinho difícil de controlar, mas dá para levar de boa. Eu Não quis levar porque aqui tem muita corrida de cross, né, mano? Aí é complicado. Olha outra edição Forza aqui, interessante a quantidade de carros de edição Forza que tem aqui. O Horizon 5 até que o pessoal não fez tanto, né? E aqui tem um monte. Nossa, eu gosto muito de, desse brilho que tem aqui. Gosto muito. Me agrada bastante isso aqui, cara. Muito bonito. Muito limpo, né? Combinado... Esse jogo aqui, se ele tivesse com otimizado, né? Combinado com aqueles efeitos do, do Horizon 5. Nossa, a poeira. Nossa, ia ser muito top. O reflexo da... Aquele que simula o Ray Tracing. Nossa, esse é da hora. Parece que os desenvolvedores vão vai, vai disponibilizar para os jogadores que jogam no PC o Ray Tracing em tempo real. Acho que eles copiaram a... Copiou não, né? O, o Forza Motorsport e o Horizon é tudo a mesma coisa. Então, eles devem ter pego essa tecnologia aí do novo Forza Motorsport. E se chegar o Nissan Z... Com certeza é do novo Motorsport também, eles estão aproveitando os carros de lá, né? A licença, porque se liberou a licença, eles compraram agora e já manda para Horizon 4 e vai para o Forza Motorsport novo, né? Isso! Mais um campeonato já foi! Você tá quase garantindo a sua vaga na final! Beleza! Falta 10. Certo, pessoal. Isso fecha as coisas hoje em São Martão. Vamos nos reunir no centro e partiremos de novo nesse pegar estrada. Ah... Uh, ué, cadê a pista? Ixi, tá lá do outro lado. Ah, daqui a gente vai para lá. Não, vai para lá, não. Ah, uh, caramba. Eu achei que a gente ia estar tá perto aqui, mas não tá, não. Então a gente vai deixar para depois.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 Cara, eu tô vendo que se a gente sair daqui, a gente vai ter que escolher o carro do próximo campeonato. Então eu vou deixar fixado nos comentários, beleza? Se você gostou do nosso terceiro episódio, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você acompanhar essa série, a do Forza Horizon 1, que já está disponível. E a próxima, que vai ser Forza Horizon 3, beleza? Até o próximo vídeo.